E aí pessoal, World 0 Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, mais uma notícia bombástica. Um canal russo liberou um trailer de um jogo que está sendo desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores do Modern Strike, mano. E o gráfico desse trailer, as imagens conceituais e até gameplays mesmo, parte de gameplay... São sensacionais, muita gente tá falando que, meu, se parece demais com Battlefield 1 A Animação de reload, as armas, partículas de colisão, faíscas, as texturas do mapa Meu, tá muito show de bola, tá ligado? É, esse trailer foi liberado em fóruns tal e logo vazou aí no YouTube E nós que somos sagazes já fomos lá Corremos, vimos, recolhemos algumas informações e, meu, assim, detalhes de lançamento ainda não temos, tá, galera? Mas, assim, você pode ver, meu, que tá sensacional essas animações de reload, os tiros batendo é, no metal, batendo no chão, levantando poeira. Tá muito show de bola e ele é baseado em guerra, possivelmente Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, tá? Mas assim, o jogo contará com multiplayer. E meu, tá muito mesmo parecido com Battlefield 1. O conceito, é, infelizmente nos mobiles ainda tem isso, né? Ah, esse jogo é parecido com tal jogo. Porque a gente sempre tá atrás né, dos consoles. Então a gente fica seguindo os rastros. Então a gente tá atrasado nesses aspectos. Pelo visto, vai ter campanha também, tá galera? Vai ter campanha. E assim... É, tá muito show de bola, meu. Tá muito show de bola. E outra informação sensacional é que vai ter veículos, mano. Veículos, tanques de guerra, é, possivelmente avião e tal. No trailer de fundo, tem um momento que a gente consegue visualizar aí um... Um tanque de guerra, é, inclusive o HUD, né, ali onde, onde mira e atira do tanque de guerra. Vai ter sniper, vai ter arma, vai ter é, vai ter submachine, vai ter machine, vai ter 12, mano, vai ter escopetas. Tá sensacional mesmo, galera, tá sensacional. E se você quer ver mais informações desse jogo, mano, não se esquece de se inscrever no canal. Assim que sair novas informações... Trarei aqui, e então as informações que temos até agora são essas. Que vai ser multiplayer, vai ter veículos, vai ser baseado na Segunda Guerra Mundial. É, é do mesmo desenvolvedor do Modern Strike. O jogo tá sensacional, mano. O jogo tá sensacional. E, mano, se inscreve e comenta qual a sensação que você teve aí assistindo comigo essa gameplay de fundo, mano. Eu tô muito ansioso para por minhas mãos nesse game sensationation e eu espero que vocês tenham curtido aí no mais é isso tamo junto valeu falou eu fui